Namastê, pessoal! Hoje eu vou estar trazendo um vídeo bem diferente do comum. O último fim de semana eu tive em São Tomé das Letras, essa cidade mística, cidade mágica, famosa pelo misticismo que está presente em todo lugar. Pela cidade inteira tem imagens de ETs, pinturas, estátuas, de bruxas também, magos, tudo relacionado ao esoterismo. Hips, artesanato, gente vendendo cristais, incenso, tudo o que vocês possam imaginar relacionado ao assunto Lá é cheio de pessoas desapegadas do mundo material Isso sem falar nas cachoeiras, nas montanhas, na paisagem natural de lá Como vocês podem ver pela roupa, eu tô até no clima de lá ainda, né? Eu gravei várias coisas lá e vou estar mostrando para vocês Vários lugares, pelo menos os que eu consegui, né porque tem muita coisa lá para ver, tudo tem que ficar vários dias. E também vou estar tá contando curiosidades, coisas interessantes sobre a cidade. Então esse vídeo vai ser um misto de vlog mostrando meu passeio lá e, ao mesmo tempo, um vídeo documental contando a história da cidade e tudo mais. Na maior parte eu apenas filmei os locais, eu até poderia ir falando, contando a história ali mesmo. Mas eu não gosto muito, não é nem por questão de timidez, nem nada não, é simplesmente porque às vezes o som não fica muito bom. Vento, gente conversando, barulho, aí fica aquele áudio falhado, sabe, fica ruim e não tem edição que faça milagre depois, então eu prefiro gravar desse jeito aqui, nesse formato. Enfim, chega de enrolação, né, já deixem o like agora aí no começo, antes que fiquem entretidos e acabem esquecendo. E vamos lá. Maluco de DR tortando meu arame Curtindo house Tô tocando meu violão Sempre fui maluco No centro da cidade, além das lojas, da feirinha, dos rips, Tem também a igreja, que é uma igrejinha do período colonial ainda, do, no estilo barroco. Eu não entrei porque estava fechada, mas ela tem pinturas no teto e nas paredes que foram feitas por Joaquim José da Natividade. Um pintor que, dizem alguns, teria sido discípulo do Aleijadinho. Ali também tem a Gruta São Tomé. Reza a lenda que no final do século 18, um escravo foragido chamado João Antão encontrou uma estátua de São Tomé na gruta junto com uma carta de alforria. Outra versão diz que o próprio São Tomé entregou a carta para ele. O escravo então apresentou a carta para o seu senhor que o concedeu a liberdade. E mais que isso, ele ficou tão comovido pela história, porque ele era muito religioso, né? e ordenou então a construção da igreja. E isso deu nome à cidade. O acréscimo das letras, no caso, se refere a pinturas rupestres, na gruta, que para alguns teriam sido feitas pelo próprio São Tomé, para outros por índios ainda na pré-história. Tem quem diga também que o das letras vem da própria carta do escravo, já que ele era analfabeto e, portanto, não teria como ter forjado a carta. Na verdade, não se tem um consenso a discussão sobre a real origem. A maioria fala das pinturas rupestres, mas eu acho que isso aqui faz mais sentido até. E tem figura de ET para todo lado na cidade inteira. Oh, seu moço, disco voador, me leve com você. Aliás, aqui é perto de Varginha, né, passando três corações, a cidade do Pelé. É quem sabe o ET de Varginha? Quando caiu lá, não tivesse vindo pra cá, na verdade. E caiu sem querer lá, vai saber. Aqui tem algumas pedras. Vou andar um pouco aqui. é o Parque Antônio Rosa, de onde dá para ver a cidade toda. Aquela ali é a pedra da bruxa, dizem que chama assim, porque dependendo do jeito que você olha, parece uma bruxa. Olha lá o mirante. Aqui é o Mirante. Ali tem o Cruzeiro, que é o ponto mais alto da cidade, mas eu não vou até lá não. Aqui é a famosa Pirâmide sempre lota, sempre tá cheia o pessoal vem ver o pôr do sol aqui Mora em São Tomé, parece que ele mora no bairro do Sobradinho. Infelizmente, eu não dei sorte de trombar com ele lá, mas ele tá sempre andando por aí. Muita gente vê ele, tira foto, o cara é praticamente um ponto turístico também de lá. Ele é simples, humildão, fala de boa com todo mundo. E é em São Tomé que ficava também antigamente o espaço Caminho da Luz, o Ashram do professor Eliar Fonseca. Depois que ele mudou para Limeira, provavelmente por ser um local mais acessível, né, perto de São Paulo e tudo mais. E também é a cidade dele. Inclusive eu pretendo ir para lá em breve também, vou estar tá gravando, mas voltando aqui para São Tomé. que eu mostrei é a ladeira do amendoim um local onde acontece um fenômeno e se você coloca o carro na descida e deixa em ponto morto o carro começa a subir sozinho e ninguém sabe a explicação disso só tem teorias tem quem diga que a cidade é um dos sete pontos energéticos da terra então é natural esse tipo de coisa estranha tem quem diga que existe alguma energia ali alguma espécie de magnetismo que puxa os carros, que viria dos cristais e das pedras ali, né? em volta, cuja mineração dá bastante dinheiro para a cidade. Eles vendem essas pedras para todo lugar, quem tem pedras decorativas é de lá que vem. E tem uma terceira explicação de que aquilo na verdade é uma subida, e por uma simples questão de ilusão de ótica, a gente enxerga como se fosse uma descida, mas na verdade não é, é uma subida, né? então o carro ele estaria simplesmente descendo, mas... Eu acho essa explicação tão preguiçosa, tão cética Sabe, eu já não acreditava muito nela antes Só de ver os vídeos Aí agora é que eu fui lá pessoalmente que não me desce mesmo Olhando de cima, vocês viram que tinha um morrinho do lado ali, eu subi Dali dá pra ver claramente que é uma descida Sem contar que se você segura o carro com a mão, ele simplesmente para Coisa que não acontece numa subida de fato, né? Se você solta o freio de mão Segura o carro, depois solta, ele continua descendo. Ali para. Então. Olha. Tá sentindo? Parece que tá sendo abduzida, não parece? Deu pra perceber? Yeah. Deu. Agora eu vou descer lá pra parte que tem as cachoeiras Olha só, tô aqui na frente do Cidade das Estrelas. O Cidade das Estrelas é um local enorme, com templos ao ar livre, trilhas, cachoeiras, e que é sede de campo do Instituto Imedic. Sempre tem eventos, encontros de bruxas, rituais xamânicos. É praticamente uma escola de magia lá dentro. Ela serve como pousada também. Eu tive o azar de justo num dia onde eles estavam realizando trabalhos, então estava fechado para simples visitação. Fazer o quê, né? Esse local é inspirado no Hal Seixas. Reza a lenda que o Raul tinha um sítio, ninguém sabe onde exatamente, mas ele queria fundar esse local chamado Cidade das Estrelas para ser sede da Sociedade Alternativa, só que ele nunca conseguiu fazer isso. Então esse espaço em São Tomé das Letras é meio que uma homenagem. Aliás, o Raul tá muito presente pela cidade toda também. bar do Johnny, que é onde o Ventania faz shows, geralmente em feriado. É de estradas, a pé, cabola, porta, solto, né? Louco, louco, louco, melo, noite louco, louco. Thank <laughs> you. Gente, olha que lindo o canto desse passarinho Aqui é a saída da cidade Ou a entrada, né? Depende do ponto de vista Onde tem o um letreiro com o nome da cidade E o pessoal vem tirar foto São Tomé, que infelizmente eu não consegui ir e consequentemente não dá pra mostrar também, né? Se eu não fui. Que é a Gruta do Carimbado. Eu não pude ir, porque esse local tá fechado para visitação por tempo indeterminado. O Ministério Público de Minas resolveu fechar esse local para proteger da exploração dos turistas e da mineração. E também para evitar possíveis acidentes. Esse local é interessante, porque existe uma lenda que... Essa gruta liga São Tomé das Letras a Machu Picchu, no Peru. E o mais intrigante é que dizem que lá em Machu Picchu existe essa mesma lenda. Então, será que não tem um fundo de verdade aí? Muita gente já explorou, mas ninguém nunca achou o fim. O próprio exército já explorou. Os equipamentos eletrônicos falham lá dentro. Claro, isso pode até não ter nenhuma explicação esotérica. É O simples fato de ser distante interfere no funcionamento dos aparelhos. Igual quando a gente atravessa um túnel, né, e tenta usar o celular. Mas essa interferência, mesmo não sendo nada mística, dificulta a exploração. E se for verdade que realmente ela liga esses dois lugares, sim. Porra, meu, de Minas para Machu Picchu é longe, né, mais de 3 mil quilômetros. Daria meses de caminhada dentro da gruta, então... E existe a possibilidade da passagem ter sido derrubada no meio, sabe? São muitas possibilidades, incluindo a possibilidade de ser apenas isso, uma lenda e nada mais. Ninguém vai se arriscar tanto tentando atravessar o túnel inteiro. Ninguém, ganha e... Ninguém ganharia nada com isso, é mais fácil pegar um avião para o Peru. E existem várias explicações para essa suposta ligação entre dois pontos tão distantes, que vão desde túneis usados pelos intraterrenos, Há portais dimensionais. Alguns dizem que a passagem na verdade é no plano astral. Outra lenda diz que só quem tem o coração puro consegue atravessar. É um, uma loucura o um mistério que envolve esse lugar. Mas então é isso pessoal. Eu fiz um outro vídeo também que eu postei lá no meu outro canal. Pra quem não sabe, eu tenho um outro canal mais focado em humor, né? Dizem que a vida é saber se equilibrar entre a zoeira e a seriedade. Então, eu tenho esses dois canais, bem diferentes, aliás. E fica a recomendação aí, então. Aquele vídeo, obviamente, é mais descontraído, cheio de piadas, memes, mas ainda é mostrando São Tomé. Então, vejam como uma parte 2, sei lá. Tem coisa que eu não mostrei aqui, incluindo um tombo que eu tomei lá na Pedra da Bruxa. Não foi nada sério, não precisa se preocupar. Eu só ralei o joelho inteiro, fiquei com o braço doendo uns dois dias. E amanhã eu vou tomar vacina, então provavelmente ele vai ficar doendo de novo, né? Eu acabei de me recuperar de uma dor para vir outra, mas enfim. É, mas naquele vídeo eu dou detalhes, então, do que aconteceu lá. Então quem ficou curioso vai lá ver. O vídeo tá no card, que vai aparecer aqui em cima. E também na descrição, vocês acessem aí. Aliás, na descrição tem também umas informações extras aí na, sobre a cidade também. Enfim, até o próximo vídeo. Gratidão.